É, jogando esse modpack é, Glacial Awakening E vamos pro vídeo No último vídeo eu mostrei Como é que eu consegui a pedra eu foi, foi pedra que eu consegui? Acho que foi, né? Mas agora eu nem me lembro Mas foi alguma coisa assim Peraí que travou aqui um pouco Já vai voltar Aí abri Ou foi isso daqui? Eu nem sei mas enfim, vamos... aqui Deixa eu pegar aqui o livro de quest Pra ver qual é a próxima Aqui Beleza Aqui Beleza Tá, com tudo isso daqui Deve fazer um daquele Aqui, ó Deixa eu pegar aqui na, na crafting table Deixa eu abrir aqui Tá travando um pouco, então vai demorar um pouquinho assim pra um pouquinho. Deixa eu vir aqui assim, e aí eu pego isso daqui. Beleza. Deixa eu colocar isso daqui ali, e pegar isso daqui. É, não dá pra pegar. Tá ali. Aí eu tenho um livro de Quest. Ali, eu fiz a flint. Tá. Então, tem que colocar oito... Oito coisinhas que consegue aqui, assim. ah Aí, eu tenho três. Deixa eu pôr aqui assim. Um. Como é que eu pego isso daqui? Espera aí, deixa eu. Eu vi que é oito. Se eu for aqui assim, será que vai? Não foi, eu acho. Não, não foi não. Deixa eu devolver aqui assim, vou deixar dois aqui e oito aqui. Então aqui, eu pus aqui. Como é que eu pego essa daqui, gente? Hum, eu já tenho algumas aqui assim, só que eu não me lembro. Como é que eu fiz pra pegar? Deixa eu deixar assim um lugar do outro que fica mais fácil. Ah, eu consegui aqui, ó. Consegui até um diferente. Deixa eu vir aqui assim, pegar o negócio. Agora eu preciso abrir mais. é que eu preciso de mais um como é que eu fiz pra pegar a gente? É assim, ó, você põe ali, deixa eu pegar aqui assim mais um pouco. Aqui, ó, você põe aqui dentro, aí depois você fica batendo com a pá. E aí você consegue mais aqui, ó, já tenho para isso. Eu não me lembrava disso. Deixa eu pegar aqui assim, ó. Fiz dois, mas... Eu já conseguiu um... Falta o outro. Vai, só mais um pouquinho. Aqui... Aqui... Vai, só mais umzinho, gente. que é pra fazer mesmo? Ah, picareta aqui. Como é que faz isso? Ah, com um granite desse. Beleza. Eu acho que o granite faz com esse bagulho aqui. é botar... Consegui alguma. Não, consegui. Um, dois, quatro, cinco, oito. Ah, acho que já foi. Eu acho que ele botar assim. Já vai. É. Aí pega aqui assim e bota aqui Aí pega isso daqui por aqui assim e que, como é que faz o... A picareta? eu acho que isso é diferente, não é? Ah, tá precisando de um Tá é muito burro por que eu pego esse negócio aqui? tem que por assim, né? tem que pegar uma picareta e ficar clicando aqui assim até eu conseguir. ou seja, se eu precisava de um, não precisava de três. eu não tenho coisa, tem que ela fazer. Eu acho que eu primeiro vou fazer mais tocha eu já esqueci como é que eu faço Ah, é com isso daqui, não é? É Deixa eu Pegar esse daqui pra transformar eu também Vai rapidinho, não vai demorar muito E aqui com um, eu consegui mais oito Já 21, agora eu tenho 27 não, mais 7, né, porque eu tinha Mas... Vocês entenderam o que eu ia dizer, né? É que eu não sou muito boa ainda das, das contas, então... Fiquei mais seis. Aí é, foi assim o que eu queria dizer. Deixa eu vir aqui assim, né, quebrar isso daqui. Aí eu já vou conseguindo mais. Aí eu já consegui aqui. Vou pegar aqui o outro. Já, que eu já peguei ali um pouco desse, porque aí eu consigo fazer mais tocha. E aí agora eu vou pegar lá os, os dois coisas que eu preciso. Um, dois. E agora eu vou fazer aqui a picareta. aqui deixa eu vim aqui pegar o meu no coi coisinho aqui meu reward ah eu consegui uma outra picareta desse como é que eu faço daqui eu preciso de dois blocos desse e preciso de disso daqui como é que eu pego isso daqui ah eu preciso pegar é o nome é Diego Neves vocês se entenderam então, eu vou ter que... deixa eu pegar aqui a picareta aqui, que eu já acabo com ela. Tá falando ali que se eu não conseguir achar, é pra acabar pra cima. tem que eu terei para falar acabar pra cima, né? Mas... Não sei que entender. Sebre aqui assim, que aí eu já ponho uma coxinha Aqui Acabou? Ah, não, achei que, que isso daqui era picareta O que é isso? Ah, pra comer É, acho que ela acabou, né? Acho que sim Bom, isso daqui já tá até coisado Então, é, ela acabou A quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, três, um, dois, três, quatro, quatro. quatro. Um, dois, três, quatro, um, dois, verdade, três, seis, um, três, três mais um aqui, e vamos subindo, né? Quando eu conseguir ir lá o negócio, eu vou, acho que eu vou acabar o vídeo já. Então não vai ser assim tão longo. Ai, acho que tinha bugado. Um, dois, três... Vamos lá mais pra cima, porque ainda não ia. Dois, três, quatro aqui ou quatro embaixo Um, dois, três e quatro. É aqui, é aqui, né? Um, dois, três, é aqui, né? Vai demorar um tempinho aqui assim pra eu achar o negócio ah, achei! Aqui, ó Deixa eu pegar aqui assim Vou tá pegar uma tocha Vou assim, né? É mentira Eu tenho mais de um pack, gente Deixa eu pegar com a pá, que eu acho que se não pegar com a pá, não pega Não, é tipo, vai perder, sabe? Aqui eu não vou pegar, se eu não pegar o capaz. Aqui é eu não vou pegar o capaz, mas, tipo, tem que dizer que eu vou perder, sabe? é entendi. Deixa eu ir lá embaixo, pegar mais. fazer outra pá. Que é essa daqui que tá fazendo com o né? Deixa fazer aqui, ó. de seguinte. É. Talvez tá, com aqui Não. Esse brilho de mais um É stick Deixa eu pegar aqui assim E pegar esses Que aí eu já vou deixar lá Coisando Pois é, eu não acredito deixar aqui, tá? Só pra ver. Ah, eu preciso de mais um. Eu acho que eu vou transformar primeiro esse daqui. Fazer mais tocha. E depois eu vou lá pegar o negócio. Mas eu já vou transformar esse. Ah, pronto. Tá pronto, eu queria dizer que não é uma coisa ruim, tá? Só pronto. Já tá pronto. Perdi Ah, tá acabando vou Transformar aqui Aqui E agora eu vou lá Ah, eu já, já recuperei tudo que eu tinha Aqui Aqui Ah, primeiro de mais um Perdi Isso ficou naquela hora que eu fui pegar mais Desse daqui, vocês perceberam que eu joguei Tudo de uma vez, né? Não um por um Como é que eu fiz isso? Eu segurei O CTRL e depois Eu apertei que? É tô no computador, né? No celular, eu não sei como seria Mas no computador é assim CTRL, botão É que eu tô no No Windows, mas tem um, um outro Botão, eu acho, aí no... no Mac, que é parecido com o CTRL, eu esqueci agora como é que é mas aqui no Windows é aqui no canto inferior esquerdo e tem um aqui perto das quatro setinhas. Oi, gente, aqui é a JuruPoca da edição. E eu queria falar que o, o CTRL perto das quatro setas aqui, eu não sei se ele funciona, eu não testei. Mas o da, do canto inferior esquerdo funciona assim, tá? Era só isso que eu queria falar. Bom vídeo pra vocês! E aqui eu consegui... Ap... Cadê a minha? Opa. Deixa eu ir lá em cima de novo. Tem que pegar bastante coisa desse. peguei aqui é bastante neve. Minha, que eu já tenho um pack. Não, eu tenho bastante, tenho bastante packs. Como é que quanto que eu tenho? 284. Como é que é? aqui, peraí, deixa eu pegar aqui assim. Até aqui nesse daqui mesmo. Deixa eu pegar aqui, ó. E pegar isso daqui de volta. Aqui. Deixa eu pôr assim, porque aí não vai ficar me incomodando. Vou trocar esse posição que acho fica mais fácil. Aqui. aqui também. Esse.. Aqui.. Você vai precisar de bastante. Mas peraí, eu Acho que esse tanto aqui tá bom. Ah, mentira, acho que precisava disso daqui, não era? Fazer o negócio, eu acho que não vou deixar aqui assim mesmo. Peraí, deixa eu ver aqui assim, transformar tudo isso daqui no bagulho de novo. Cadê a outra pá? Ah, ela quebrou. Ah, de... tenho mais um aqui Ah, não, ela não quebrou não Nossa, ela tudo muito, muito cega Eu tava ali, aqui Achei que eu tinha quebrado E eu preciso de mais coisinha desse Só aqui mais quatro Isso Que precisa de um negócio assim, assim, que põe assim, eu põe um tanto aqui. E aí transforma aquele danzinho. Deixa a coisa ali. Né? Fazendo que vai precisar pra fazer esse daqui, ó. Vou fazer até esse, e para esse precisa de quatro desses daqui, e para esse, de esse precisa de quatro desse, e para esse precisa de quatro desses né? Então morar um tantinho. Ai, não dá pra juntar. E... assim né ou tem que pegar não tem que pegar fazer... aqui ó vamos ver Foi. Mas eu vou fazer mais porque nós pode né aí enquanto eu vai fazendo ali hoje se vocês gostaram deixo, é deixa é deixe um like no vídeo se inscrevam aqui no canal se você não são é inscrito ativem o sininho para receber notificações dos vídeos é é, se deixem sugestões na na na nos comentários de novos vídeos para eu fazer e até o próximo tchau